Eu acho que tudo que auxilia no desempenho de alguma atividade, qualquer instrumento, qualquer ferramenta, é tecnologia. Eu sou a Maria Eloísa, Baiana, sou a caçula de dois irmãos, como se diria na Bahia, sou a raspa do tacho. Eu entrei na faculdade com 17 anos, na Universidade Federal da Bahia. A minha formação inicial é em Química Industrial. Ao fim de dois anos e meio, eu tive uma experiência, uma amiga me convidou para participar de um brechó. Ela já tinha esse trabalho. Como ela sabia que eu tinha uma aptidão para tecidos, aviamentos e tal, costura, ela me convidou para fazer um evento com ela. E nesse dia, eu já trabalhava como química industrial em laboratório de manipulação. Estava mais ou menos bem encaminhada. Mas eu não estava, assim, tão feliz. Essa amiga, apesar de não saber, ela foi a grande responsável por essa mudança. Depois disso, eu pensei, eu vou largar a química e vou fazer uma outra faculdade que me possibilite trabalhar com vestuário. Vim aqui para o Rio com a cara e a coragem, de mala e cuia. Com a mesma coragem, fui para Santa Catarina. Passei quatro meses lá, fiz o meu estágio, que me concedeu o título de técnica têxtil. E aí, no ano seguinte, eu comecei a Faculdade de Tecnologia de Produção do Vestuário. Eu não sabia que era esse o lugar que eu queria chegar, né, como designer de vestuário, mas eu percebi que eu iria encontrar muitas barreiras para alcançar aquele espaço. Então, eu pensei, como que eu posso driblar essa situação? Fiz algumas pesquisas e percebi que fora do Brasil, já existiam muitos projetos que envolviam a tecnologia de manufatura aditiva, né, que é o termo técnico para impressão 3D, e o vestuário. Eu falei, então é isso. Eu me sinto assim muito feliz, assim com uma grande responsabilidade de levar esse sonho em frente, no intuito principalmente de motivar outras pessoas, mostrar que é possível você chegar a qualquer lugar que você deseja. Basta você aproveitar as oportunidades. Eu acho que essa é a grande diferença entre as pessoas, é o que elas fazem com as oportunidades que lhes chegam. De uma certa forma, é um, um tipo de barreira, né? Fazer você acreditar que você deve se satisfazer apenas com o básico. Afinal de contas, o básico para mim já deveria ser bastante coisa, né? E eu sempre busco mais. Então, eu acho que eu nunca vou cansar de ir em busca do conhecimento. Porque desde sempre eu percebi que o conhecimento pode te levar para o um lugar que você quiser, pode te abrir várias portas. Eu quero chegar ao máximo que eu puder ir.